Boa noite a todos, noite. sejam muito bem-vindos à nossa casa. Eu sou Maria Luísa, uma colaboradora, e hoje o nosso tema é Orgulho e Humildade. E para fazer esse tema, nós nos baseamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciar as nossas reflexões, quero convidar a todos para se sentarem bem confortável em suas cadeiras, fechar os olhos, serenar a mente e o coração, para nos conectarmos com toda a espiritualidade amiga que desde as primeiras horas do dia de hoje prepararam todo este ambiente para nos receber. Vamos saudar, o mentor desta casa, o nosso querido anjo da guarda, este amigo inseparável de todas as horas, que sempre está conosco, nos intuindo no bom caminho, nos protegendo, nos orientando. E nas asas desse anjo, nós vamos chegar diante da nossa mãe, Maria de Nazaré. A ela, nós pedimos que nos cubra com o seu manto de amor, de paz, de luz, de serenidade. E que com ela, nós possamos aprender a amar e a perdoar todos os nossos irmãos. Seguir o teu exemplo, que quando viu seu filho no Calvário, ela pediu sustentação para seguir adiante e envolvidos por este amor de mãe nós chegamos diante do seu filho o nosso mestre Jesus a quem nós agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome e a quem nós pedimos mentalmente de joelhos mestre amado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 O nosso tema hoje é orgulho e humildade. E para iniciar a nossa reflexão, quero pedir a atenção de vocês para um pequeno vídeo, bem curtinho. Bem, como nós podemos ver nesse vídeo, a gente tem uma criança toda orgulhosa do seu sapato novo. Bonito, brilhante, né? E quanto de nós aqui já não tivemos orgulho das nossas conquistas? Vou citar algumas. Nosso primeiro trabalho, nosso primeiro salário... A compra de uma roupa nova, a conquista de um carro ou de uma casa. Tudo isso deixa a gente envaidecido, engrandecido. Mas o que é o orgulho? No Aurélio diz que o orgulho é um sentimento de bril, de altivez. Um conceito, às vezes um pouco exagerado, de nós mesmos. Na doutrina espírita diz que é uma imperfeição moral, ausência da humildade. Então unindo esses dois conceitos, a gente conclui que o orgulho é um exagero de alto Valorização, mas que nem sempre condiz com a nossa realidade interior, o que a gente sente de fato aqui dentro. O outro personagem, o menininho do chinelo, como todos nós pudemos ver, ele tem lá as suas limitações, ele sabe disso. E ele representa a humildade. Humildade, ela vem do latim humilis, que significa pequeno. É uma virtude. É uma virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. Na nossa vida, nós tivemos aqui muitos exemplos que já passaram por nós de pessoas humildes nós temos o nosso mestre Jesus Chico Xavier Madre Teresa de Calcutá nosso querido e irmão de Assis mas por que o orgulho? da onde que ele surgiu? qual a origem? No Antigo Testamento diz que ele, os hebreus eles usavam o orgulho para oprimir, para abusar. É por isso, os hebreus não, perdão, eu falei é, o faraó. O faraó ele tinha o sentimento de orgulho para oprimir, para abusar. E é por isso que ele humilhava os hebreus, os homens, as mulheres e seus filhos. No Novo Testamento, Jesus ele vem nos dar várias demonstrações e instruções sobre a humildade. No Evangelho de hoje, no capítulo 7, item 11, está bem definido, o que é o orgulho e o que é a humildade. E na doutrina espírita, nós aprendemos que através das nossas várias existências, nós tendemos a escolher experiências que levam muito mais ao orgulho do que à humildade. E por quê? Por qual razão? Porque simplesmente é muito mais fácil a gente entrar pela porta da perdição, pelos prazeres da matéria. E lá na Bíblia, nós vemos a opção pelo prazer, quando Eva comeu o fruto proibido. Nós vivemos numa sociedade em que ter vale mais, muito mais do que ser, ter carro, ter dinheiro, ter posição social, ter títulos, né? Quantas pessoas que não se iludem com isso? E a que isso nos leva? Qual o caminho que nos faz percorrer? Quando uma pessoa quer saber sobre nós, ela não pergunta o que somos, mas ela pergunta a qual família você pertence para saber o que temos e é por isso que muitas vezes na nossa vida nós nos apropriamos de coisas que mesmo sabendo que não nos satisfaz aqui interiormente mas ela nos dá uma certa falsa segurança por exemplo Enquanto jovem, eu quero fazer parte de um grupo de amigos. E para eu poder ser aceito, eu vou frequentar os mesmos lugares. Mesmo que eu não goste de rock and roll, eu tô lá no meio. tô lá junto, simplesmente para eu ser aceita naquele grupo. Outros exemplos, às vezes... Muitas pessoas que enriquecem rapidamente ou são convidadas para um cargo elevado, elas mudam o comportamento. E por que isso? Qual razão? Porque o orgulho e a soberba sobem a cabeça. E por que essa mudança? Devido ao apego material Conforme a gente vai adquirindo mais dinheiro, mais bens, mais a gente vai querendo. E a nossa insaciabilidade induz-nos a querer mais. E assim começa, igual a quem consome droga, ele começa com pequenas quantidades, depois vai aumentando, vai aumentando. Até o ponto de não se satisfazer mais. E aí, o que era uma necessidade, passa a ser uma tortura. Porque eu vivo com medo, medo do roubo, medo de faltar. Eu vivo desconfiado de tudo e de todos. E aqui a gente faz um alerta agora, neste momento, para que nós Todos usemos a nossa inteligência, a nossa consciência para discernir o que é bom e o que não é para a nossa vida. Para a gente escolher o que eu preciso, o que eu não preciso. E assim, usando esse bom senso, eu não vou ficar escravo. Escravo do dinheiro, escravo de vício. E por que que o nosso tema tem esse par de palavras orgulho e humildade? Porque ele revela a polaridade do nosso pensamento. E o nosso pensamento, ele reflete no nosso comportamento. É, como seres humanos que todos somos, nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Então no desenvolvimento moral, quando a gente vai aprender valores, a gente sempre aprende mais com os nossos erros. Porque o erro, ele causa um desconforto aqui dentro. Ele nos acusa, a nossa consciência está aqui. Olha, você fez isso errado. E aí você é obrigado a traçar um plano para ou reparar, tentar consertar para se atingir o objetivo. E nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde o padrão moral aqui da grande maioria é a imperfeição. E é na convivência diária, no trato um com os outros, que nós vamos. No, é, aprendendo a nos melhorar então eu vou olhando o meu próximo e eu vou compreendendo as suas atitudes os seus comportamentos o seu modo de vida o seu modo de pensar até a sua fala e assim eu vou aprendendo a conviver a respeitar para ser respeitado. E a humildade, como dito anteriormente, ela é uma virtude que leva a cada um de nós a ter a consciência das nossas limitações. Às vezes, no nosso dia a dia, vemos uma pessoa de semblante sofrido, usando roupas de modo simples, e imediatamente nós lhe emprestamos características de pessoa humilde. Mas o exterior de uma pessoa nem sempre revela a sua essência, a sua alma. E é preciso sempre ter o cuidado para quem vê, para não vê o coração. Quando Jesus falava dos pobres de espírito no seu evangelho, ele se referia aos humildes. Porém, tem muitos humildes que invejam os ricos e acabam sendo muito mais orgulhosos. Para evoluirmos, Emmanuel, espírito inseparável, do nosso querido Chico, ele nos diz que apenas uma coisa é necessária, seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, fazendo para o próximo o que nós queríamos que ele fizesse para nós, se colocando no lugar dele. Quando a gente age desta forma, Uh, diante das dificuldades, nós vamos rir, nós vamos chorar, nós vamos sofrer, nós vamos discutir, mas embasado pelo Evangelho de Jesus, nós vamos passar por tudo isso de modo ponderado, equilibrado. Normalmente, a pessoa humilde, ela não sabe que ela é, são as pessoas que convivem com ela ao seu redor que a descobrem. E, infelizmente, a humildade ela é uma virtude que anda esquecida, anda sendo deixada de lado. Porque muitas vezes, por julgarmos que possuímos isto ou aquilo, nós nos achamos melhores que os outros, esquecendo que nós vivemos em sociedade e desconhecemos as dores, os sofrimentos, as necessidades do nosso próximo. O evangelho do nosso Mestre Jesus, ele é embajado numa lei científica, desprendimento dos bens materiais. E todo aquele que seguir o seu ensinamento, terá como recompensa as bem-aventuranças do reino de Deus. Mas isso não significa que eu vou ajudar, que eu vou auxiliar pensando na recompensa. Não. Eu devo agir porque eu creio no Evangelho do Mestre Jesus. E principalmente porque eu tenho aqui dentro de mim a voz da consciência que ela me alerta quando eu estou agindo correto ou não. Em nosso meio, nós temos muitos exemplos de pessoas humildes que ajudam pelo prazer de ajudar. E por que, que elas fazem isso? Porque tem dentro de si a lei maior que deve unir todos nós. O amor ao próximo. Trata todo mundo sem distinção de credo, de raça, de cor, de, de situação financeira, de gênero, como Cristo nos ensinou. Elas sabem que o orgulho é o adversário da humildade. E quais são as consequências do orgulho para o nosso espírito? São três. Primeiro a vergonha moral quando você for, for levado a se descobrir como você realmente é, seja em vida terrena ou seja quando você retornar à pátria espiritual segundo descobrir que existem inteligências bem mais desenvolvidas do que a sua e terceiro Encontrar em pessoas que você julgava uh, inferiores uma conduta, uma lógica de vida que demonstra uma profunda sabedoria porque elas vivem o evangelho de Jesus. E como? Como eu devo controlar o meu orgulho? Primeira coisa, admitir eu sou orgulhosa. Esse é o primeiro passo. Eu admitindo que eu sou orgulhosa, eu vou sentir a consciência e a necessidade de mudar. E aí, num trabalho de formiguinha, porque não é da noite para o dia, eu vou praticar o exercício de querer ser melhor, a cada dia a doutrina espírita ela nos permite refletir que no mundo de espíritos imperfeitos em que nós vivemos a gente pode esperar de tudo tanto o bem quanto o mal no vídeo se nós ficássemos apenas com a primeira parte, com o primeiro menino nós íamos sair daqui falando, nossa, que menino orgulhoso, só queria deixar o seu sapato lindo, limpinho, maravilhoso. Porém, quando ele vê o esforço de um outro menino desconhecido em lhe restituir o seu sapato, ele revela o seu interior. E ele joga o outro sapato, retribuindo aquele esforço daquela criança desconhecida. Então eu quero concluir essa nossa reflexão lembrando uma fala de Jesus a Nicodemos que diz assim, eu vou ler, Deus se revela aos simples e pequeninos que humildemente pensam nele. Então, que nós possamos guardar esta mensagem, seguir o exemplo desta criança e trabalhar em nós essa questão do orgulho. Agora eu quero convidar vocês novamente para nós fecharmos os nossos olhos numa respiração bem profunda Elevar o nosso mais sincero agradecimento ao Pai da vida, agradecendo o ar que nós respiramos, agradecendo a água que bebemos, agradecemos o alimento que tivemos. E pedimos, Pai, que nos abençoe em nossa jornada terrena, crianças espirituais que ainda somos, que nos proteja, que nos intue e que nós possamos seguir, exercitar dia a dia o evangelho do seu filho, para que quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós possamos chegar melhores do que nós saímos. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje, agora e sempre. Assim seja. Muito obrigada a todos pela paciência. E agora, por favor, quem está em tratamento, aguarde um minutinho que já vai ser chamado. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecer. Obrigada.